Boa noite a todos nossos associados, amigos do clube Estamos iniciando a nossa primeira live é, Boa noite, nós vamos é, deixar assim, passar um, uns poucos minutos Para que o pessoal tenha tempo de, de fazer a conexão Para depois então nós come, é, começarmos o nosso bate-papo é, a ideia do nosso Papa é ser bastante descontraído tá? Prazer Tê-los todos aqui conosco é, Como eu falei, vamos aguardar um pouco Enquanto os nossos amigos Vão se conectando Aqui ao nosso bate-papo para que a gente possa, então, iniciar Desde já, aqueles que já estão interagindo conosco, o nosso boa noite. Prazer tê-los aqui conosco. Satisfação. Então, pessoal, a nossa ideia é que a gente possa realmente bater um papo, tirar algumas dúvidas dos nossos associados. Eu até já adianto um pouquinho que não tensionamos aqui falar muito de política, não é o nosso objetivo, nós vamos realmente focar mais nos problemas do clube, tentar colocar os nossos seguidores, os nossos associados a par do que está acontecendo nas atividades do clube propriamente dita. É, como eu já falei no início, nós estamos esperando aqui mais uns poucos minutos para que o pessoal possa realmente entrar, fazer sua conexão, e a gente, então, possa falar com todos. Eu já adianto que nós teremos é, alguns minutos para poder responder algum questionamento que o pessoal possa ter, tirar alguma dúvida, poder conversar. Eu estou aqui ao meu lado com a minha assistente para assuntos de comunicação social, a minha filha. Todos já devem ter percebido, claro, que nós estamos aqui na, na nossa residência. E a minha filha, então, vai ficar acompanhando as postagens de todos e anotando as perguntas e as dúvidas, até que a gente possa, é, depois, acredito que nós tenhamos aí cerca de 30 minutos ou até mais, para a gente poder, então, é, responder alguns questionamentos, tirar algumas dúvidas e poder falar um pouco mais do nosso clube, daquilo que os senhores e senhoras é, tensionem conhecer ou saber mais detalhes do que estamos fazendo, como estamos vivendo nesse período, mas é uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco. É, a nossa live, eu acho que todos é, que estão acostumados com essa tecnologia sabem que ela dura no máximo uma hora, então nós iniciamos às 8 horas e teremos que terminar antes das 9. É claro que o, a interação com o clube, ela continua 24 horas pelos nossos canais de comunicação, pelos nossos e-mails particularmente, mas nós teremos aqui um, um período é, para que nós possamos então conversar até mais ou menos 9 horas da noite. É, mais uma vez, então, aqueles que estão entrando agora, o nosso boa noite, satisfação grande tê-los aqui. É, eu vou me permitir, então, começar com os nossos assuntos. É, primeiramente, dando boas-vindas a essa nossa primeira interação ao vivo que temos, para que nós possamos, como eu já falei para alguns, poder é, falar um pouco do nosso clube, interagir, tirar dúvidas, é, passar para o nosso associado e para aqueles que nos seguem, como é que o clube está vivendo nesses praticamente dois meses é, fechado, é, com essa expectativa também, com toda essa angústia que todos vivem por conta dessa pandemia. Mas a gente achou interessante poder conversar com todos, para a gente prosseguir, então, nesse nosso papo. É... Então, dando início propriamente à nossa exposição, eu vou explicar como é que nós pretendemos fazer. Então, mais uma vez, eu repito que a qualquer momento, quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta que queira fazer, é só postar aqui no, nos comentários, eu estou aqui com a minha filha ao meu lado, que está me ajudando, ela vai anotando as perguntas, para que mais tarde, então, a gente possa é, responder a essas perguntas. É, nós tensionamos, então, falar aqui cerca de 15 a 20 minutos sobre alguns assuntos que eu já coletei previamente, para tirar algumas dúvidas a todos aqueles que estão aqui conosco, e depois então deixaremos um tempo para poder interagir e aí sim responder procurar responder a todos os questionamentos de nossos sócios então muito obrigado a todos e dando início então a essa nossa fala sobre os nossos assuntos do clube é o primeiro item que eu queria abordar exatamente por que, que nós fechamos então é isso é muito rápido de se falar todos sabem dos decretos federal, estadual, municipal, e nós é, estamos enquadrados nesses decretos, nós não podemos descumprir, não porque não queiramos, às vezes até a gente, alguns sócios também nos questionam, Pô, mas por que a gente não pode fazer essa ou aquela atividade? Mas é importante que se ressalte que essa medida unilateral, além de, claro, colocar em risco a saúde de, daqueles que frequentam as nossas instalações, mas um desrespeito a uma norma legal poderia nos sujeitar também, como uma sociedade civil que somos, a recebermos multas é, e até perdermos nosso nossa autorização de funcionamento. Enfim, tem vários aspectos legais envolvidos que eu acredito que todos, todos conhecem muito bem e que a gente então tem que seguir. Essa, essas normatizações, essa legislação imposta pela, pelos governos nas três esferas, federal, estadual e municipal. Então esse é, é, é o motivo, nós continuamos acompanhando a situação política do país e como eu, como eu já me reportei também na, na nossa introdução, a ideia aqui não é nós falarmos de política, e nós queremos realmente falar do clube, falar daquilo que está acontecendo no clube e colocar o nosso associado a par daquilo que estamos fazendo. Porque, afinal de contas, os nossos associados pagam uma mensalidade, querem utilizar as instalações do clube, mas, infelizmente, nós não podemos abrir as nossas instalações. Mas continuamos acompanhando, então, essa situação política. É... Todos devem ter percebido, aqueles que nos acompanham mais de perto, nós temos postado algumas notas, alguns pensamentos, retransmitido algumas colocações que alguns é, escritores fazem a respeito da situação que nós vivemos. E a gente procura, então, fazendo uma triagem muito, muito intensa sobre esse assunto, com toda uma equipe trabalhando... É para isso, nós temos os nossos diretores nos auxiliando, a nossa equipe de comunicação social. Então, nós procuramos também, para não saturar os senhores com muitas informações, que eu tenho certeza que, que os senhores já, já são abarrotados de notícias de tudo que é lado, mas a gente procura soltar uma ou, no máximo, duas notas por dia daquilo que a gente julga mais interessante e que possa ser alguma coisa diferente que possa dar realmente... Um, um, um resumo daquilo que está acontecendo no nosso país e que está realmente afetando o nosso clube. Então, o nosso acompanhamento da situação permanece, mesmo que de casa, e a gente procura estar, então, interagindo com todos através dessas nossas postagens. É, o próximo tópico que eu gostaria de abordar é com relação à situação financeira do clube. Então, é claro que essa... É, toda essa problemática do nosso fechamento está também nos afetando financeiramente, como está afetando, é, eu, eu diria, que a grande maioria dos, dos setores da nossa sociedade. Então, as empresas, de um modo geral, e nós somos uma empresa, então nós também estamos é, sofrendo com essa pandemia e com essas medidas que estão sendo tomadas. Então, para se ter uma ideia, nós temos, sim, algumas reduções de receita, não só de locatários que já têm nos procurado para renegociar seus contratos de locação, pedir um adiamento de pagamento, alguns até pedindo um desconto, enfim. Nós estamos estudando caso a caso, tá? porque os casos são muito complexos e são diferentes, tem é, é, permissionários, locatórios que ainda estão funcionando mesmo que precariamente, outros estão com as atividades completamente paradas, então nós estudamos caso a caso, para que se for é, nos permitido até, é, talvez, julgar um pouco para frente é, algumas é, mensalidades que eles teriam que pagar. Enfim, isso está sendo negociado caso a caso, dependendo daquilo que o próprio locatário tem nos procurado e tem nos trazido como o seu problema pessoal. Isso diz respeito também aos nossos associados, é, embora os nossos associados estejam pagando de um modo geral, é, de uma forma bastante favorável, a grande maioria não tem é, nos procurado no sentido de redução de mensalidade, até porque nós não pretendemos fazer isso, é, embora eu, eu esteja já adiantando que depois que a situação voltar ao normal, nós vamos estudar todos os casos que por acaso fiquem pendentes é, e vamos também estudar caso a caso. Mas a nossa intenção, nós somos um clube sem fins lucrativos, então é preciso que todos entendam que essas receitas são necessárias para que a gente possa também continuar é, cumprindo as nossas obrigações financeiras, pagando aquilo que nós temos que pagar, é, de impostos, alguns impostos não foram adiados ao recolhimento, é, nós temos despesas com concessionários, enfim, é uma série de outras despesas que a gente continua tendo que manter no clube, e eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, então mas nós temos redução, e a redução e é uma que foge ao nosso controle quando algum associado, por exemplo, nos procura e simplesmente pede demissão do quadro social. Nós entendemos a situação de cada um, é, sentimos muito, nós gostaríamos de ter todos os sócios e até ampliar esse nosso quadro social, mas a gente entende que cada um sabe dos seus problemas financeiros e muitas vezes uma, um clube é, passa a ser até um, um fator secundário é, nessa sua vida e ele se vê obrigado a sair, nem que seja por um certo período, e a gente entende, espera que não, mas a gente entende. Eu já posso adiantar que até agora são pouquíssimos, mas realmente muito poucos os casos de associados que têm pedido demissão. Alguns estão nos procurando, perguntando se a gente pretende realmente fazer alguma redução de mensalidade. Como eu adiantei, nós não sabemos nem quanto tempo vai durar essa situação, mas por enquanto não pensamos em nenhuma redução nas nossas mensalidades, mas estamos sim é, sofrendo com, alguns, com alguma inadimplência, poucas sim outra receita também que nos falta são daquelas atividades que nós executávamos, que às vezes é, davam também alguma receita para o clube, particularmente as atividades feitas lá na, na nossa sede Lagoa, né? então são é, pagamentos extras que os sócios fazem até para frequentar a nossa sede, todos sabem muito bem do que eu estou falando, e todas essas receitas então daquelas atividades lá no, no, na nossa sede caíram a zero, já que nós estamos com o clube fechado e o próprio hotel também sem hóspede nenhum. Então esse pequeno lucro também é, foi suprimido por conta dessas é, de todos esses decretos dessa situação. Uma outra receita importante também, que nós estamos tendo que, que é, não contar com ela, estamos inclusive tendo que devolver, é, são aquelas locações de espaços, a própria hospedagem do no nosso hotel. Então muitos é, associados e, e frequentadores já tinham pago é, uma parcela de, de aluguel de locais, aluguel de espaço de hospedagem, nós estamos tendo que devolver todo esse dinheiro e vamos devolver 100% de todos os valores pagos é a título de, de aluguel de espaço ou de hospedagem. Então, isso já está sendo providenciado também. É, com relação aos nossos funcionários, e de um modo geral, eu já adianto que a grande maioria dos nossos funcionários entenderam a situação e também estão participando nesse nosso esforço para resolver essa situação. É, aceitando, então, o, é, utilizando uma medida provisória do governo federal, que ainda está em análise pelo Congresso, então nós fizemos o um acordo individual com todo o nosso quadro de funcionários, aqueles que, nós podemos fazer, claro, tem uns que nós temos o um impedimento, mas todos aqueles, em que, que, aqueles funcionários que nós procuramos propondo o acordo salarial, é, eu diria que 99% aceitou, é, e nós reduzimos então 25% dos salários dos nossos funcionários, e também a jornada de trabalho. É, nós estamos aguardando que a medida provisória seja votada, porque ela pode sofrer alterações ainda no Congresso, mas a nossa intenção, e isso já foi adiantado para os nossos funcionários também, é que aqueles funcionários que recebem até mais ou menos R$ 3 mil, reais, não deverão sofrer nenhum prejuízo é, no seu ganho mensal. Então eles vão receber a redução dos 25%, vão retirar o, a parte do seguro-desemprego que vai ser paga, e essa parte é que nós não sabemos ainda exatamente o valor, que como eu falei, isso pode ser alterado pelo Congresso Nacional, para depois, então, a, a gente poder calcular quanto nós vamos é, complementar sob a forma de um abono, para que esses funcionários, então, que recebem até mais ou menos é, entre R$ e R$ aqui eu não tenho ainda esse número exato, mas esses, então, terão um abono de complementação, de maneira que o salário deles deverá ficar intacto. Mas isso está nos permitindo também a redução do, do valor dos nossos encargos trabalhistas, então nós vamos ter esses encargos também reduzidos em 25%, isso vai dar um alento também para o clube, e além disso, o governo também permitiu que a gente adiasse o recolhimento do Fundo de Garantia e do INSS, naquilo que é responsabilidade do clube. Então nós estamos utilizando todas essas alternativas para que nós possamos então manter a nossa folha de pagamento em dia, manter os nossos serviços em dia. E um, um compromisso que eu tive desde o início com os nossos é, funcionários é fazer o máximo possível para que a gente não precise demitir ninguém por conta dessa pandemia. É claro que uma demissão ou outra pode acontecer, nós já tivemos dois funcionários que preferiram até serem demitidos, receber suas indenizações. Pode ser que também por questão de, de mérito, lá para frente a gente possa demitir um ou outro, mas não por conta da pandemia. Então a situação de, de, com os nossos funcionários é, permanece a mesma E nós tivemos, como eu falei, a adesão de praticamente todo o nosso quadro de funcionários. Eu quero aqui também em público agradecer a todos. É, por confiarem é, no clube e por aceitarem e então, entenderem esse momento que nós estamos vivendo. É, um outro tópico que eu gostaria de abordar nesse início é com relação ao nosso expediente. Então eu quero deixar o nosso associado é, e aqueles que procuram o clube para qualquer tipo de, de questionamento, que os setores vitais do clube continuam funcionando sob a forma de home office, então, nós temos funcionários em casa trabalhando, eu vou citar alguns exemplos aqui. É, secretaria, nós temos pessoal de secretaria trabalhando em casa, respondendo aos e-mails, às dúvidas do nosso quadro social, a nossa comunicação social bastante atuante, inclusive nos auxiliando aqui com a realização dessa live, o nosso departamento de assistência social, atendendo também a questionamentos sobre plano de saúde, documentação para imposto de renda. É, nós temos, inclusive, alguns tendo que trabalhar presencialmente. Nós não podemos esquecer que a nossa manutenção continua tendo que ser feita. A gente não pode simplesmente fechar nossas sedes completamente. Nós precisamos manter equipes de vigilância, portaria, uma manutenção. Claro que essa manutenção está reduzida, mas ela está sendo feita a nossa piscina da Lagoa, por exemplo, a gente não pode abandonar, as nossas instalações hoteleiras, enfim, uma série de atividades que exigem ainda o, o, a presença do nosso pessoal. setor financeiro, afinal as contas continuam chegando e o setor financeiro tem que manter é, toda essa sistemática em dia e isso está sendo feito de uma maneira muito bem é, trabalhada pelo nosso pessoal da segunda vice-presidência, é, o nosso pessoal da tecnologia da informação também, é, já que o pessoal para trabalhar em casa precisa que seus aparelhos na sede estejam funcionando e a todo momento esse pessoal tem que se deslocar também lá na nossa sede central para resolver um problema ou outro da nossa TI. É, como eu falei, na sede Lagoa, muitos com trabalho presencial de manutenção, etc., vigilância, portaria. Então, só para que todos entendam que os setores, vamos dizer, cruciais do clube que precisam é, ser procurados por nossos associados e mesmo por aqueles que se interessam pelos assuntos do clube, esses setores estão funcionando normalmente. Eu mantenho esse, esse contato com o nosso pessoal permanentemente, diariamente, é, e assim nós estamos, inclusive, essa ideia partiu é, de um dos nossos vice-presidentes, para que a gente faça essa live e possa conversar com todos os senhores aqui. E se a gente achar necessidade, a gente fará outras, embora a gente espera que, que essa situação não perdure por muito mais tempo. E agora eu quero falar também sobre aquilo que a gente está fazendo para que quando o nosso clube reabrir, o nosso associado entenda também o porquê que ele continua pagando a sua mensalidade, é, porquê que a gente insiste em que isso é necessário, porque nós estamos procurando é, manter aquele nosso programa de melhorias do clube para que quando então o, o pessoal volte para as atividades, volte a frequentar o nosso clube, é, é, veja que o nosso clube não ficou abandonado. Então, diferente do que muitos podem estar pensando, eu volto a repetir, nós não trancamos o clube e fomos embora. Nós temos equipes que continuam trabalhando, realizando manutenção, realizando melhorias e eu vou citar algumas aqui é, só para dar uma ideia de coisas que já estavam é, contratadas antes e coisas que a gente continua fazendo para proporcionar um clube melhor quando nós terminarmos essa esse período. Então, como eu falei, a manutenção em geral está sendo feita nas três sedes, tanto na sede Lagoa, na sede Central, nós temos ainda locatários utilizando a nossa sede Central, então nós temos a equipe predial que continua lá dando suporte também, fazendo a manutenção, porque se nós fecharmos aquele prédio durante um, dois meses, eu acho que todo mundo aqui já foi gestor, sabe o que representa fechar umas instalações por um período tão grande e quando a gente volta, a gente vai estar com instalações elétricas deterioradas, instalações hidráulicas, sistema de elevadores, e, sim, isso, não, isso não pode ser abandonado. E nós temos uma equipe grande lá é, cuidando para que tudo é, é, funcione da melhor forma, particularmente na volta. As nossas instalações do hotel também, para que a gente possa melhor receber os nossos hóspedes futuramente, a nossa sede Cabo Frio, então, continuando lá o seu trabalho de melhoria é, daquelas cabanas, entre outras. É, uma, outra, tive uma, uma outra obra que já estava iniciada e todos puderam acompanhar, nós iniciamos no final do ano passado, é, o nosso ginásio Antônio Barcelos. Nós concluímos a obra da cobertura do nosso ginásio, lá onde nós fazemos os nossos bailes. É, ele recebeu um piso também novo, um sinteco novo, já está pronto para ser utilizado E nós já estamos em via de inaugurar quando tivemos que fechar o clube é, ao, ao, Alguns que frequentaram lá aquele evento pré-carnavalesco Já puderam ver o ginásio mais ou menos com as obras da, da, do, tel, do telhado concluído, da cobertura concluída Mas agora ele foi finalizado e o nosso piso também está novo em folha é, outra, outras coisas estão sendo feitas ali O pessoal vai, vai perceber Aquela área ali em volta da piscina Do deck da piscina Um trabalho paisagístico ali Com novas árvores sendo plantadas Novas palmeiras Então para embelezar mais aquela área é, Após o, nós termos é, concluído é, aquele, A troca daquele piso ali na, naquela área do deck também estamos é, Ainda continuamos trabalhando E vamos ampliar essa troca desse piso posteriormente e daquela cobertura também. É, nós já tínhamos contratado também e, e recebemos já durante esse período novos brinquedos lá para aquele parquinho infantil que estava muito carente ali de, de novos brinquedos para novas crianças e já recebemos brinquedos novos também. É, e estamos também prosseguindo nas obras do nosso novo elevador essas obras continuam, a equipe de trabalho continua lá é, realizando, o, o elevador já está contratado também e é só terminar a, o, o, a, a, o preparo da área onde vai é, ser recebido o elevador, onde ele vai funcionar, para que então a gente possa aguardar a entrega do elevador e fazer a inauguração. Acreditamos que talvez no início agora do segundo semestre, se tudo der certo, a gente já vai estar com um elevador novo e é uma demanda é muito antiga do nosso associado que frequenta, como eu falei, o ginásio Antônio Barcelos, porque nós não tínhamos acesso ao nosso ginásio, aquela nossa área de bailes ali, é, para nossas atividades sociais, nós não tínhamos elevador que atendesse aquela área. Então esse elevador ele vai, ele vai funcionar como um segundo elevador, tanto ali para o nosso restaurante, ali de onde é servido o buffet Aquilo, do, do Flor da Lagoa. Vai ser um segundo elevador que vai atender também ali a nossa boate e ele vai chegar então, como eu falei, ao nosso ginásio Antônio Barcelos para resolver de vez esse problema de acesso para aquele pessoal, principalmente que tem alguma deficiência, o pessoal mais idoso, que frequenta as nossas atividades sociais que são ali realizadas. Então essas obras também permanecem. É, do nosso setor cultural, mesmo após o início da, dessa quarentena, nós colocamos é, no ar, no início de, ab, de abril, a nossa revista do clube do primeiro trimestre e pedimos ao pessoal, aos nossos associados e aos nossos leitores que continuem mandando seus comentários para que a gente possa aprimorar a nossa revista. Mandem também as suas, é, os seus artigos, nós sabemos que alguns gostam de escrever e mandem também os seus artigos para a nossa revista, porque tenham certeza que mesmo em quarentena, mesmo no isolamento, a nossa equipe está trabalhando na nossa revista do segundo trimestre e pretendemos, se, se tudo der certo, que a gente solte no prazo determinado. O nosso informativo mensal também continua sendo é, confeccionado, é claro, e aqui nós pedimos as nossas desculpas, Muitas vezes ele, ele sai com é alguma atividade que a gente pretendesse fazer, porque quando o informativo é feito no mês anterior, a gente não tem certeza se a gente vai voltar a funcionar ou não vai, mas é, infelizmente isso está acontecendo, então nós pedimos as nossas escusas. É, mas a gente solta o informativo, pelo menos para manter o nosso associado informado é, o mais perto possível da realidade das nossas atividades que poderão ou, ou não ser confirmadas ao longo do mês. É, eu estou finalizando essa minha parte aqui inicial, que eu falei que gostaria, já estamos com quase 30 minutos, eu quero deixar um tempinho para as nossas respostas, que eu mais uma vez peço que não sejam focados em política, por favor, porque a gente quer realmente conversar mais sobre o nosso clube. Então nós não pretendemos falar de situação política, todo mundo está acompanhando. É, mas então estamos chegando ao final dessa dessa primeira parte, dessa minha fala. É, eu gostaria de falar sobre as nossas Assembleias Gerais, que estavam previstas para o primeiro semestre. Nós temos três Assembleias previstas para o primeiro semestre. É, uma em abril, que seria para... É, a verificação né, do, do nosso balanço de 2019 Para análise do balanço de 2019 Não pudemos realizá-la, tivemos que cancelar é, O balanço está pronto, mas tivemos que suspender a Assembleia A segunda Assembleia, que seria agora no dia 27 de maio Que seria para a nossa eleição Nós estamos no ano eleitoral é, Todos sabem que nós só temos uma chapa Então a nossa chapa... É, é a única inscrita para a reeleição, então ela seria, vamos dizer, aquela eleição para aclamação no dia 27 de maio, mas também tivemos que suspender, já porque acreditamos, e já sabemos né, que até o final de maio, ainda não é aconselhável que a gente faça uma Assembleia presencial, já que por lei, é, é importante que o pessoal saiba, por lei essas Assembleias têm que ser presenciais. Existe um projeto de lei no Congresso é, que permita que a gente faça a Assembleia de forma virtual, mas essa, esse projeto de lei não foi aprovado ainda, então é, nós temos, claro, que o receio de que depois o próprio cartório não aceite o resultado de uma Assembleia virtual, não aceite esse registro. Então nós preferimos e decidimos, já comunicamos aos nossos dois conselhos, fiscal e deliberativo, estamos agora comunicando aos nossos sócios também que a assembleia de posse marcada para 26 de junho então ela será na verdade uma assembleia tripla é nós já estamos preparando o edital para isso nós faremos inicialmente uma primeira assembleia ainda estamos resolvendo para começar 13 13 30 volta a repetir dia 26 de junho que é o aniversário do clube para que a gente faça, então, análise do balanço de 2019. Então, eu vou predizir, presidir essa Assembleia. É, numa segunda Assembleia, logo em seguida, então, presidida pelo nosso presidente do Conselho Eleitoral, para a aclamação da chapa, que seria, então, a nossa eleição, esse segundo mandato. E aí, depois de, também de um pequeno intervalo, faremos a terceira Assembleia para, então, dar posse é, a, a, aos integrantes né, que vão permanecer e aos novos eleitos que vão compor os conselhos é, deliberativo e fiscal. Então, é, decidimos já fazer as três assembleias no dia 26 de junho. Não sabemos se a situação vai permitir muita presença é, dos nossos associados nessas assembleias. Vamos informar isso mais para frente, mas nós faremos a assembleia presencial ou com um número reduzido de, de, de, de pessoas, talvez só com o pessoal dos conselhos, uns poucos associados, ou vamos poder abrir para uma presença um pouco maior, dependendo da situação que teremos no dia 26 de junho. Então, isso é que nós resolvemos com relação às assembleias do primeiro semestre. É, antes de passar, então, as novas, nossas perguntas, eu sei que talvez alguns tenho que sair, não quero esperar até o final, eu vou passar aqui duas informações rápidas. É, a primeira, é solicitar que os nossos sócios façam a atualização de seus dados cadastrais. É, isso não pode ser feito pelo nosso sistema do Multiclubes, porque se o cadastro está desatualizado, ele não consegue acessar o Multiclubes. Então mandem um e-mail para a nossa secretaria, Tá? esses e-mails estão sendo recebidos e, e processados, mandem um e-mail para a nossa secretaria com os seus novos dados cadastrais, mudança de endereço ou talvez cadastramento de um e-mail, alguma coisa que esteja incorreta, porque depois que esse, dado, esse cadastro estiver atualizado, o nosso sócio terá acesso ao nosso sistema do Multiclubes e lá ele pode, inclusive, por exemplo, é, tirar uma segunda via de um boleto, sem haver necessidade de mandar e-mail, nada disso. Então ele vai poder diretamente fazer um, um, um, um cadastramento depois de um login de uma senha e poder acessar a sua área de sócio nesse sistema para poder buscar é, dados que ele precise do clube. E mais uma vez também lembramos que o Fale com o Clube continua funcionando, como eu já alertei anteriormente, então, basicamente, se tem alguma, algum questionamento, alguma dúvida sobre qualquer assunto, nós temos dois e-mails básicos que estão funcionando normalmente. É, o e-mail da Secretaria, então eles constam lá no nosso site, nosso novo site que já foi inaugurado. Então, o e-mail da Secretaria, para tirar qualquer dúvida, não sabe para onde mandar, manda para a Secretaria, que a Secretaria vai, então, direcionar a sua dúvida para o setor, é, encarregado de resolver aquele problema. Se for específico sobre alguma reclamação que o associado queira fazer, então tem também o, o e-mail da ouvidoria, pode mandar o um e-mail para a ouvidoria e nós tentamos ouvir, tentaremos ouvir então é, a reclamação e, e responder a essa reclamação, estudar o problema e, e quem sabe solucionar esse problema da melhor forma possível. Então, esses dois e-mails estão funcionando normalmente, podem falar com o clube pelo e-mail da secretaria ou e-mail da ouvidoria é, então essa era a parte inicial que eu queria falar, nós temos ainda cerca de 20 minutos para que a gente possa responder algumas perguntas e desde já mais uma vez eu agradeço a presença de todos e como eu falei nós ficaremos aqui até mais ou menos 9 horas que é a hora que termina o nosso tempo dessa live por questão aqui de de configuração do, pop, do próprio Instagram. Então, nesses 20 minutos, eu vou tentar responder algumas perguntas que a minha assistente aqui, que é a minha filha, eu acho que foi anotando e eu já vou ver com ela aqui, então, o que que nós teríamos aqui na ordem. Então, vamos ver. A Márcia perguntou, aos poucos poderíamos... Então, a Márcia perguntou sobre a abertura dos serviços, se poderia ser gradual. Então, como eu falei, nós dependemos do decreto do governador ou do prefeito, porque se nós abrimos sem essa autorização, a gente está sujeito à multa, a gente está sujeito a perder o nosso alvará, a ter o nosso clu, é, clube lacrado, enfim. Então, essa legislação a gente tem que seguir, isso é um problema jurídico, tá? a gente não pode abrir por nossa conta, gostaríamos muito, eu particularmente, Acho, até comentei com alguns, o, o nosso pessoal do clube do tênis, por exemplo, né? o que, que tem demais tá Está um de cada lado da rede lá jogando o seu tênis, não tem nenhum problema de aglomerações, etc. Mas nós não podemos fazer isso. Infelizmente, né, a gente tem uma opinião, alguns grupos nossos têm opinião também que ó, poderíamos abrir alguma coisa, mas a gente não pode se não houver realmente um respaldo jurídico para isso. Infelizmente, tá? essa é a nossa resposta. Tanto o Thiago quanto a Rosa Maria perguntaram dos colaboradores, manutenção dos salários. É, então, o Tiago e a Rosa Maria perguntaram sobre os salários dos nossos colaboradores. Né? O, é, eu já citei isso aqui: é, a grande maioria aceitou uma redução de salário e de jornada de trabalho de 25%. A gente procurando manter. É, os ganhos, particularmente para quem ganha até mais ou menos 3 mil reais, então a gente pretende que esse pessoal não perca nada, a gente entende que quem ganha acima de 3 mil pode colaborar um pouquinho, pode perder um pouquinho, afinal de contas isso é uma coisa temporária, então, e todos compreenderam, a grande, grande maioria, eu diria que 99% aceitou bem isso e a resposta dos nossos colaboradores foi muito boa e nós realmente não temos intenção de demitir ninguém. Tá? A nossa intenção é manter todos esses empregos, é, como eu falei, a não ser por algum outro caso, né? uma justa causa, enfim, que possa acontecer. Mas por conta simplesmente da, panderia, da pandemia ou por conta de situação financeira, nós estamos com as nossas finanças equilibradas, claro que estamos passando por um prejuízo, aí, como eu falei no início, mas a gente está conseguindo segurar e, e temos fé que não vamos precisar demitir nenhum colaborador. Essa é a nossa fé, a nossa esperança e é um compromisso nosso de tentar fazer de tudo para que a gente não precise demitir ninguém. Então, como eu falei com relação às quadras, elas estão sendo manutenidas, particularmente quadras de tênis, ou, ou todas as instalações do nosso clube estão sofrendo manutenção. É claro que aquelas que não precisam de uma manutenção diária, nós não estamos fazendo. Até para evitar que muitos funcionários compareçam ao clube. É, nós fizemos também um acerto com alguns terceirizados, é, o pessoal que faz limpeza, que faz manutenção, para reduzir ao mínimo indispensável o pessoal que está indo às sedes fazer essas manutenções. Mas todos aqueles setores que precisem de uma manutenção diária ou que seja uma manutenção semanal, isso está sendo feito é porque a gente não pode correr o risco de, de deixar isso deteriorar e depois de um, dois meses, nós já estamos com praticamente dois meses do clube fechado e depois o prejuízo seria muito maior para ter que... É, consertar tudo isso então a gente está sim fazendo as manutenções dentro da, daquilo que é necessário ser feito então o Potengi aqui do nosso conselho um dos nossos conselheiros perguntou sobre elevador também eu já, eu já tinha falado as obras do elevador já, já tinham sido iniciadas e como a construção civil ela está liberada então nós conversamos lá com o nosso contratado né? e ele permanece fazendo a obra do elevador e essa obra, como eu falei, desse elevador que vai atender, além de ser um segundo elevador para a boate e para o restaurante, mas vai atender também, finalmente, né? aquela demanda do, do nosso ginásio Antônio Barcelos que não tinha acesso para o elevador. Então, mais uma vez, eu friso que se Deus quiser, no início do segundo semestre, já estaremos com aquele elevador funcionando. Não sei exatamente quando, porque não depende de nós, é, mas está tudo contratado e o, está o, tudo sendo feito. Mas, se Deus quiser, julho, agosto, quem sabe, a gente já vai estar tá com o elevador lá funcionando. A Regi Castro fez duas perguntas. Ideia de quando o clube vai reabrir e pediu para aumentar o número de barracas amarelas ao redor da piscina. No final de semana. Está bem, tem funciona, uma assistente aqui, alguém que está nos acompanhando, me parece que talvez seja Regina Castro Moreira, é, me parece que é esse nome, então perguntou sobre quando é que o clube vai reabrir. Então, mais uma vez eu falo, não depende de nós, é, nós dependemos, são é, é, questões legais, tá? a gente não pode realmente abrir se não estiver autorizado. Eu adianto, por exemplo, todos os clubes estão fechados, não é só o clube militar, nós temos vários clubes na Lagoa, em várias áreas do Rio de Janeiro, eu diria que do Brasil inteiro, que estão fechados. E a gente não pode reabrir, por nosso, não é nossa vontade, não é a decisão nossa. Mas tenho certeza que o nosso compromisso é abrir, claro que abrir de uma forma segura, tão logo a gente tem autorização para isso. Eu já adianto que não será uma abertura total de uma vez, porque a gente está acompanhando a situação da, da saúde pública e nós vamos abrir, eu acredito que os decretos vão saindo é, dizendo exatamente, por exemplo, se permanecer aquela proibição de aglomeração, a gente exemplo, não vai poder reiniciar aquele nosso curso de extensão cultural da mulher, a gente não vai poder já reabrir a piscina, que é um lugar em de, de, que comparece muita gente, então, a gente vai depender do que, que vai ser regulado nesses decretos para saber o que, que a gente vai poder ir abrindo, de que maneira. É, mas a gente vai procurar seguir, procurando dar segurança aos nossos funcionários, aos nossos frequentadores e, como eu falei, respeitando essa questão jurídica, né? que a gente não pode é, funcionar nada que não seja permitido aí pelo, pelas nossas autoridades. Mesmo que a gente seja contra... É uma outra é, determinação, mas não importa, mesmo sendo contra a gente tem que cumprir, e aí não podemos fazer nada. Ok? Eu acho que é Regina, né? Obrigado. E com relação à manutenção da academia, os planos de reforma e melhorias, tivemos uma notícia. Então, nós tivemos aqui também, é, não dá para saber exatamente quem é, terminado é, com o Showa é. né? FH Showa perguntando sobre a nossa academia. Então, é, a nossa academia, realmente, nós não temos é, ainda um plano pronto para ela, é, mas eu vou até pegar essa sua sugestão e já vou pedir, então, para que o nosso terceiro vice-presidente lá, encarregado da nossa academia lá, os nossos diretores encarregados, que nos façam uma proposta, então, para saber qual é a demanda de vocês com relação à academia. Porque eu confesso... Que é a primeira vez que alguém me faz uma pergunta sobre melhorias na academia. Então, quando ninguém pergunta, é porque a gente acha que ela está atendendo bem, mas nós vamos então estudar lá com o pessoal da nossa terceira vice se realmente existe alguma coisa que a gente possa melhorar. Tanto na academia, e você colocou aqui também sobre. É, não, mas na verdade foi a Regina, a Regina na pergunta anterior, né, que perguntou sobre.. Maior número de, de coberturas ali, aquelas coberturas ali na área da piscina. Nós vamos estudar também se é possível ampliar aquelas coberturas ali na, na, em volta da área da piscina, permitindo mais sombra ali para o pessoal que gosta de ficar na sombra. Mas voltando então a essa questão da academia, então vamos ver o que, que a gente pode fazer para melhorar a academia. Pelo que você está colocando aqui, é, que talvez, é, eu, eu também imagino que sim, o governo federal liberou as academias, mas é uma briga que a gente sabe que ainda existe, né, governo federal, governo estadual, é possível até que saia alguma determinação posterior de como seria a frequência dessas academias, só podem ter, é, não sei, uma pessoa por metro quadrado, uma pessoa a cada dois metros quadrados, enfim limitando o número de pessoas, dependendo do tamanho do ambiente. Então, é é uma coisa que a gente vai ter que estudar, esperar uma regulamentação e estudar também para que não haja, como eu falei, esse risco, tão só para o nosso pessoal que trabalha na academia, como também para os nossos frequentadores da academia. A Rosa Maria... Ok, Rosa Maria, é... você fala sobre os bueiros ali em frente ao clube, eu já adianto para você que na última chuva que nós tivemos, a Ita, ela, ela fala sobre pedir à prefeitura a desobstrução daqueles bueiros. É, toda vez que tem alguma enchente naquela área do Jardim Botânico, nós temos esse problema, é, a gente é, é, trata com a prefeitura frequentemente sobre esse problema. É, nós já tivemos uma melhora pequena quando teve aquela última chuva, é, já esse ano, se eu não me engano, acho que foi em fevereiro, é, eu não diria que não, não encheu, porque tem, tem o, aquele sistema ali, me parece que é muito velho, e dependendo do volume de água, ele realmente não comporta, mesmo que esteja desobstruído, ele não comporta, ele não comporta jogar toda aquela água para a lagoa, então acaba enchendo. Mas pelo menos, é, vamos dizer, o escoamento da água passa a ser um pouco mais rápido. Mas está anotado, isso é uma coisa que a gente frequentemente pede à prefeitura que, que nos atenda que tenha um cuidado especial com aquela área, porque é uma área realmente de, de enchentes frequentes quando nós temos ali um volume de, de chuva muito grande, mas é uma coisa já que nós observamos sempre. Tá? obrigado. É, Coimbra Coimbra é Coimbra, com relação às máquinas de aquecimento da piscina, é, eu vou te adiantar uma coisa, é, uma das reduções de despesa que nós fizemos, é, justamente porque o nosso clube está fechado, foi o desligamento das nossas máquinas de aquecimento. Então é, é claro que elas estão sendo manutenidas, talvez, é, a manutenção está sendo feita, como eu falei, todo cuidado e assim que a gente tiver uma sinalização de que o clube possa reabrir novamente, aí realmente a gente vai saber o maior problema, porque é, essas máquinas de aquecimento realmente elas consomem muita energia e uma forma da gente tentar reduzir esse consumo de energia, já que nós estamos é, sem frequência no clube, então uma medida que nós tomamos foi desligar essas bombas de aquecimento é, e a gente realmente, perto da reabertura do clube, a gente vai religar então e saber, espero que esteja tudo funcionando, porque a gente não tem nem como ficar testando, porque ela demora um tempo para aquecer, então ela realmente está desligada, e vamos ver quando a gente for religar, e é possível sim, que a gente tenha alguma pane ali, alguma, algum problema nesse religamento, mas vamos ter que esperar, mas nós realmente desligamos as bombas de aquecimento, tá bem? Bom, a minha auxiliar aqui, <risos> que é a minha filha, me falou que ela não anotou mais nenhuma pergunta. Nós temos ainda aí coisa de mais cinco, um pouco mais de cinco minutos. Estamos ainda à disposição para mais perguntas. Eu vou permanecer aqui. É, é, a, a, me parece que a... Me parece que a, a... Quem perguntou aquilo sobre os bueiros é... Podem ser realmente raízes de árvores... É, nós vamos é, ver com a prefeitura sobre isso aí realmente mas ali como eu falei, até para ver esse problema de raiz de árvores nessa tubulação aí teria que ser feito obras nessas tubulações, aí como eu falei são tubulações velhas que devem estar saturadas e nós podemos solicitar essa obra, mas não, não creio que seja uma obra específica para frente do clube porque não adianta a gente ter tubulação nova na frente do clube mas essa água prossegue numa tubulação velha que pode estar obstruída mais à frente e aí não vai adiantar muita coisa. Então é uma obra que realmente tem que pegar todo o sistema de canalização dali, talvez da rua Jardim Botânico e daquelas ruas laterais ali para resolver o problema como um todo. Então, é, mas a gente tem procurado é, conversar isso com a prefeitura, mas a gente sabe que as verbas muitas vezes para esse tipo de serviço não são grandes. A prefeitura tem suas prioridades, como é, é, tem outros lugares talvez até mais críticos que o nosso, mas a gente procura acompanhar e realmente procura esse contato com a prefeitura para que nos coloque ali, não se esqueça da nossa área. Né? É, com relação à troca de bombas de aquecimento, não, nós não trocamos bomba ainda. Né? No, no, no, nós precisamos, nós trocamos aquelas bombas que, que deram problema aí na... Se eu não me engano foi no final do ano passado. Aquelas foram resolvidas, mas não tenho é, notícia de. Assim, o, o, o meu é a iniciativa aqui diz que as duas máquinas de aquecimento novas já foram testadas. Então, mas foram aquelas que nós tivemos problema anteriormente. Sim, essas já foram substituídas e testadas. Está tudo ok. Mas elas estão desligadas atualmente, tá? É, mais uma pergunta que chegou aqui agora sobre a nossa revista impressa. Bom, o que, que acontece com a nossa revista impressa? É uma discussão grande que nós temos lá no clube. Nós temos procurado alguns patrocinadores, porque isso tem um custo. Eu diria que o custo de impressão até não é tão alto, mas o custo de distribuição também é bastante alto. Ele pesa bastante a distribuição dessa revista. É... Então, nós, nós ficamos trabalhando com essa questão do custo-benefício. Uma discussão que nós temos lá frequentemente é sobre é, se vale a pena voltar a ter a, a revista impressa. A gente entende, entende que para distribuir talvez para alguns órgãos, que deixe a revista, por exemplo, na sua sala de espera, naquela área de onde as pessoas ficam ali esperando para ser atendidas e elas possam pegar a revista para ficar folheando... Talvez sim, mas aquela para distribuição, por exemplo, para os nossos sócios, para os nossos colaboradores, para os nossos leitores, a gente entende também que essa versão digital, ela permite que o, o sócio leia a hora que ele quer, ela fica guardada lá é, no seu computador, no seu, no seu smartphone, ela permite também que ele redistribua essa revista para os amigos, então eu mando para um sócio, ele pode distribuir para a família inteira, pode distribuir para os seus amigos, para os seus grupos. Então, a revista digital, como informativo também, ele tem essa praticidade de poder ser distribuída muito mais vezes com muito mais rapidez. Então, a gente pensou bastante nisso, é, a gente está buscando patrocinador, mas não sei se mesmo com o patrocínio, se a gente volte a fazer ela impressa para os associados. Mas talvez, como eu falei, para mandar... É para algumas entidades, as nossas organizações militares, por exemplo, talvez até para as nossas aditâncias no exterior, como a gente costumava mandar, e fica ali para aquele pessoal conhecer o nosso clube, enfim. Se a gente conseguir voltar a ter recurso para fazer ela impressa, a gente depois vai estudar a quantidade e para onde a gente mandaria essas revistas. Mas, no momento, a gente acha até que é mais prático manter ela digital, pela praticidade da, da distribuição. É, nós estamos com, com mais comentários aqui, eu acho que sobre a Conlube também, né? Então a gente já, já praticamente esgotou. Eu vou aproveitar, nós temos ainda mais ou menos 5 minutos, se alguém quiser alguma pergunta, ainda pode fazer, mas eu vou repetir aquele, aquela mensagem que eu falei no, no meio da nossa exposição, que o clube continua funcionando, Tá, nós temos vários setores, os setores primordiais, por exemplo, de manutenção do clube e de aqueles que o sócio necessita para conversar com o clube, eles permanecem ativos. Então, por favor, atualizem o seu cadastro tá, através do e-mail, mandem um e-mail para o clube com a atualização do cadastro. Uma vez que o cadastro esteja atualizado, o sócio poderá acessar a área de sócio no Multiclubes, do sistema Multiclubes, e como eu exemplifiquei, ali ele pode pegar a segunda via de boleto, ter outras informações privilegiadas que ele precise, é, acessar documento para imposto de renda, isso poderá ser postado na área do sócio e o sócio poderá ter acesso a isso. Mas para isso ele precisa estar com o cadastro atualizado, então mande o um e-mail com essa atualização de cadastro. E se precisar falar com o clube, independente do, do, do cadastro, se não quiser entrar no, no site do clube é, para fazer isso sozinho, também não tem problema. Mandem um e-mail para a secretaria, a secretaria vai buscar o setor responsável por responder aquele questionamento, por resolver aquele problema. E esses, setor, esses setores eles estão funcionando normalmente, estão funcionando de casa, mas estão funcionando normalmente alguns, como eu falei, inclusive presencial, no caso do nosso setor financeiro, a nossa secretaria, o nosso RH, que fez um excelente trabalho, porque todo mundo sabe que esses acordos com os nossos colaboradores é, precisa ser informado também ao Ministério da Economia, tem que ser informado ao sindicato, então o nosso RH também fez um trabalho excepcional nesse acordo com os nossos colaboradores, então se precisar, entrem em contato com o clube pelo e-mail da secretaria ou se quiser reclamar pelo e-mail da ouvidoria. Eu, inclusive, acesso os e-mails, aqueles que o pessoal manda para a presidência e eu acesso quase que diariamente aqui para colocar em dia, para responder dentro das nossas possibilidades. Então, esse contato com o clube permanece, podem é, entrar à vontade, podem perguntar à vontade. Tá bem? Nós estamos aí há cerca de três minutos aqui do do nosso final. É... Ok, essa questão do bicicletário lá da, da garagem Tá certo, tá anotado aqui, então nós vamos verificar, eu estou entendendo que é da bicicletária da garagem lá da Lagoa, né, claro, então nós vamos verificar isso daí. Então nós estamos aqui com o nosso pessoal do administrativo acompanhando também para a gente melhorar aquele bicicletário lá da, da garagem. É, eu, a nossa comunicação social aqui também está pedindo para eu lembrar que aquelas parcerias que nós temos com, com vários setores aí da, da sociedade, empresas, farmácias, é, profissionais de saúde das diversas áreas, acessem lá também, nós temos aquele livrinho lá que está postado lá na, no, no site, lá no nosso clube, lembrando que os nossos associados têm direito aí a descontos com vários parceiros, então aproveitem para dar uma lidinha também, o pessoal está procurando aí coisas para ler, para se atualizar, não esqueçam ali de dar uma olhadinha também nisso tudo. É, meus amigos, é, nós estamos aqui há pouco mais de um minuto, porque o sistema ele cai automaticamente, está é, aí postado o site da Secretaria-Geral, então amigos, é, nós agradecemos imensamente essa participação de vocês aqueles que acharem necessidade de nós temos outras lives mandem seus comentários depois o nosso pessoal vai acompanhar é muito obrigado a todos esperamos reabrir o clube o mais cedo possível é, obrigado pela presença de vocês aqui conosco, foi realmente um prazer muito grande estar aqui é, poder falar com vocês é, eu gostaria muito que vocês estivessem falando comigo também, mas é, isso realmente não seria possível mas a, a interação de vocês é, nos dá um alento realmente para que a gente prossiga fazendo esse trabalho que, que estamos fazendo, eu quero agradecer imensamente os nossos colaboradores mais uma vez que entenderam a situação do clube, os nossos associados também que estão entendendo essa situação, o clube permanece funcionando para vocês o clube é, permanece realizando melhorias para atendê-los Assim que essa situação voltar à normalidade Então eu deixo aqui o meu cordial boa noite a todos Fiquem com Deus, por favor, se cuidem Porque o que nós queremos em primeiro lugar É tê-los de volta ao nosso clube Assim que nós reabrimos todos com muita saúde Com muita paz, com muita felicidade é Muita alegria, muita paz no coração é, Que estejamos todos é, cobertos pelo manto de Jesus Cristo, com a paz do nosso Senhor e trabalhando e interagindo juntos pessoalmente lá no nosso clube, nas nossas sedes central, nossa sede Lagoa, nossa sede Cabo Frio e que a gente tenha vocês perto da gente o mais rápido possível. Muito obrigado, fiquem com Deus e o nosso boa noite.